Fala aí meus queridos, você já está sabendo da mega promoção do Modern Lines? É um curso que custa quase 800 reais e eu estou disponibilizando um cupom de desconto de 70%, meu, realmente é para te ajudar. Nesse curso você vai aprender diversas concepções de como eu trabalho com a técnica aliada à improvisação, desde motivos melódicos, você conhecer a parte de bends, slides, é, motivos, meu, uma série de coisas que no decorrer dos anos eu percebi que isso realmente faz muita diferença na tocabilidade E de quebra você recebe vários bônus, um deles é o Favorite Licks Parte 3 com 20 licks Matadores licks Fusion Onde você pode utilizar na sua improvisação, beleza? Então confira aqui, corre lá que a oferta será por tempo limitado Então, bora lá